Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Fala, minha galera, aqui é a Lepitecos, Caio, muito obrigado mais uma vez pelo convite, estamos juntos novamente para falar sobre uma parada muito legal hoje. Exatamente, rapaz, a Lepitecos do Combo Infinito novamente aqui comigo para mais uma análise. De um jogo aí do Playstation que nós recebemos em antecipado, tanto a gente aqui do Melo quanto do combi Finito Que é o polêmico, eu diria, The Last of Us Remake ou The Last of Us Part 1, como eles estão chamando, né? E nós tivemos a oportunidade de jogar e tudo aqui, já zeramos e tal E a gente vai trazer aqui pra vocês as nossas impressões com relação a tudo que foi feito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 Estará também a análise em texto e vídeo do Combo Infinito também, feita aí por nosso querido Aleptekos, o texto e o vídeo feito por Aleptekos e Ariel em conjunto Simbora lá Aleptekos. bora, bora. É, a gente tem alguns pontos pra gente poder levantar aqui com relação a esse remake do The Last of Us Vamos falar primeiramente sobre a ideia geral que eles até trouxeram pra gente né nos vídeos que eles apresentaram do The Last of Us Remake Sobre a visão que eles tinham, né, que em 2013 a Engine, nas tecnologias não permitiam que eles apresentassem da forma que eles queriam essa história pra nós E aí depois veio The Last of Us 2, que foi realmente um marco, né, eles evoluíram muito em termos de tecnologia, captura de movimento, expressões faciais e tal E aí eles decidiram pôr, ao invés de criar um projeto do Zero, um The Last of Us 3, alguma coisa do gênero Fazer o The Last of Us 1 novamente, né? Fazer uma reformulação, porque, como eles disseram, eles criaram o um negócio do zero. Em termos gráficos, falando deste ponto inicialmente, o negócio ficou deveras impressionante. E aí, Aliptex, eu te passo a palavra para você começar a discorrer um pouquinho sobre as suas opiniões desse ponto relacionado ao The Last of Us. Cara, lembrando, né, que eles utilizaram, como você bem citou no início, a mesma engine do 2, né? Que tem um poder gráfico muito maior do que a do jogo original. E agora eles prometem, né, a gente vai discutir sobre isso ao longo do, da análise, trazer uma experiência melhorada, uma experiência, enfim refinada do The Last of Us original pro parte 1 e ali uma das principais é realmente o visual que pra mim é o grande destaque é o que a gente consegue desde do princípio pensar que, pô, isso é um trabalho muito bem feito desde, os prime desde o primeiro trailer que eles lançaram dava pra ver que aquele jogo era realmente e, e assim, o visual do 2 é impressionante de verdade, Sim. quando você joga ali principalmente aquele início as expressões faciais dos personagens são impressionantes. No parte 1, eles tentaram trazer esse mesmo sentimento. E conseguiram, na minha opinião. Sim, exatamente, cara. Em termos do que eles prometeram de gráficos... Mano, eles acertaram 100%, sabe? Se você pega o remaster ali e coloca do lado do remake... Você sente sim a enorme diferença, principalmente nas cinemáticas, porque o jogo ele tem um grande foco em narrativa. A gente sabe disso, né? The Last of Us 1 e The Last of Us 2. Embora a gente tenha a parte de gameplay ali, que também é bastante divertida, mas o foco é a narrativa. Então, assim, eles quiseram trazer uma experiência com parte 1 um remake, né? Vamos dizer, onde nós pudéssemos sentir um maior impacto, vamos dizer assim, acompanhando novamente essa história, as cenas mais é, impactantes, né? Repetindo a palavra aqui. Como, por exemplo, não é spoiler pra ninguém, porque todo mundo conhece a história, é a mesma história, eles já disseram que não teve adendo nem nada disso, né, coisas a mais, vamos dizer. A morte da Sarah no início, o embate contra o David, a discussão lá do Joel com a Ellie, momentos assim que nos fizeram emocionar mesmo, até mesmo o final do jogo ali, pá. De fato, cara, eu jogando o remake... É, eu até comentei com a Leiptex Quando né, a gente tava trocando figurinha Em certos momentos ali Em muitas dessas cenas né, impactantes Eu me emocionei de novo A, a narrativa ela é muito forte Ela é muito boa E aí com esse adendo das expressões faciais Muito melhores do, do que a gente viu lá no remaster Isso contribuiu para que a gente pudesse sentir tudo novamente E eu digo isso não apenas em termos da cinemática Sabe a Porque em game Por mais que não possa aparecer dentro do jogo ali Se vocês colocam o remaster e o remake um do lado do outro É possível sim sentir a diferença Em termos de estruturas ali Quando a gente tá numa área mais urbana Nas florestas principalmente Onde tem uma vegetação mais densa A gente consegue sentir as cores mais vivas A questão do sol, da iluminação né Em prédios onde tem janelas E o sol entra, cara, é muito lindo Isso, é sabe? É e se você gira a câmera também, né, Leptex, pra você dar uma olhada nos personagens, obviamente não é no nível de uma cinemática, mas você percebe ali que tá bem mais perfeito, vamos dizer assim. Você percebe mais as expressões, a, a testa enrugada do Joel, lábios, os cabelos e tudo mais, as expressões da Ellie também, em game, quando ela tá chateada, alguma coisa do gênero. Então, assim, nesse ponto, eu acho que eles arrebentaram, né, Leptex? Cara, sim, sim, foram muito bem, realmente... É, tanto em game quanto em CG, o, o, o jogo tá muito bonito. A, a parte do cenário que você comentou, acho que muita gente deve ter visto vídeos de comparativos e via lá não apenas melhorias de objetos no geral, texturas e tal, você via adições de... No original, por exemplo, tem prédios que estão relativamente deteriorados, né? E quando você vai para essa parte 1, você vê que tá bem mais deteriorado. A natureza já invadiu mais. Então, eles adicionaram alguns elementos pra deixar tudo aquilo mais crível. É claro que tudo cosmético, né? Isso não influencia no seu gameplay de maneira alguma, mas realmente tá mais bonito e tá mais verossímil, né? Com tudo aquilo que aconteceu com o mundo todo cagado, né? Os caras estão ali... Tudo devastado, então faz mais sentido você ter prédios, desde a época que deu o Outbreak, mais deteriorados, zoados, quebrados. Isso aí realmente a gente consegue perceber durante o gameplay, e eu preciso destacar também aqui alguns pontos, como a violência gráfica do jogo, porque essa é uma característica muito forte no The Last of Us que foi elevado uhum. até a centésima potência no 2 Vocês lembram disso, né? Por conta da, da engine que eles usaram e tal, o ali, né? a sanguinolência é muito grande E eles aproveitaram esse salto gráfico também para poder trazer esse sentimento de violência extrema no 1 um também Cenas mesmo cinemáticas, como por exemplo, se vocês repararem, quando o Henry atira na própria cabeça, no remaster não tem sangue voando quando ele atira. No remake você já vê o sangue saindo assim quando ele atira e tal. Quando você usa shotgun, por exemplo, a queima-roupa, você destroça o inimigo, aí voa... Né, melado pra tudo que é lado e tal assim Então, essa contribuição da violência Gráfica, eu achei foi um ponto interessante Também, Leptex, porque a gente curte Matar a galera, né? Daquele jeito Opa. Delicioso, assim, maravilhoso Então, eu acho que foi um ponto que agregou Também nesse sentido do gráfico Sem dúvida, contribui também pra, pra Verossimilhança da parada, né? Você tem uma shotgun e quando você Atira, queima a roupa, não tem pra onde Correr, vai estourar muita coisa ali <risos> E isso faz parte, né, cara? É, é legal de ver, mas é mais uma vez, né, isso tudo na parte visual, o tal, Exato. a shot continua igual, ela não é mais potente nem menos potente, ela é exatamente do jeito que o original propunha. E só lembrando Prestem muita atenção em cenários que tem Chuva principalmente. Água, rios Lagos e tal. É lindo. É muito lindo Também. Mas agora, vamos pro ponto Aqui que assim que o The Last of Us Parte 1 foi anunciado na Summer Game Fest Muita gente ficou preocupada Inclusive a gente, com relação ao gameplay mano Porque até então a gente não sabia como Seria o gameplay. Eles falaram só bem Depois, quando começaram a vazar Coisas na Aí eles viram Ih, tá fedendo pro nosso lado. A gente vai Ter que fazer alguma coisa pra poder falar disso logo. Explicar pra galera e deixar tudo às claras. É. E aí, essa era uma coisa que a gente queria realmente pegar e sentir, porque eles explicaram algumas coisas pra nós em termos de inteligência artificial, algumas coisas de física que eles utilizaram lá de exemplo como subir as escadas e tudo ele, o personagem ele realmente dá aquela paradinha, você sente que ele realmente tá subindo cada degrau ali e tal, naquele negócio que o cara passa arrastado, deslizando Deslizando, exatamente Então foram alguns dos exemplos que eles deram pra gente Em termos de inteligência artificial Eu senti sim algumas diferenças Nada muito gritante, tá? Sendo bem sincero pra vocês Dando um exemplo, né? Na parte quando a gente joga Com a L, a gente tá numa estrutura lá Onde o cara invade, ele abre a porta de uma loja Eu tava atrás de uma das prateleiras que tem nessa loja O cara veio em uma direção Pra cima de mim, eu vacilei lá e tal O outro cara me viu, acabou me pegando e eu morri Aí voltei, falei, cara, beleza Eu sei que o cara vai entrar ali E ele vai vir por essa direção, então eu vou esconder atrás da bancada um pouco mais atrás. Isso não aconteceu. O cara mudou de rota. Porque foi uma das coisas que eles falaram também: que ele, ele, eles tinham um negócio muito bem scriptado pra onde os caras iam e tudo. E nesse remake, eles realmente deram uma ajustada nisso. Nem sempre eles se comportam da mesma maneira. Quando você morre, dá um refresh, qualquer coisa assim. E aí, esse cara entrou. Ao invés dele vir pra direção assim, no rumo da bancada igual foi na primeira jogada que eu dei Ele foi rumo a janela e foi lá pra outra estrutura onde tava o outro cara que tinha me matado Eu falei, filha da mãe Então assim, deu pra sentir essa questão da inteligência artificial, mas como eu disse, tá? Não é nada muito impactante, muito gritante Mas acaba sendo divertido porque você tem situações diferentes ali dentro do gameplay Você não vai ter um track scriptado pra você seguir depois, se você morrer E a questão do, da jogabilidade mesmo, né, Leptecos? assim Andar com o personagem, combate ali com armas de fogo Armas brancas e tudo, cara, tá tudo a mesma coisa, como eles disseram que seria. Você bate com um pedaço de pau, você atira com as armas lá, é o mesmo sentimento com um só que com gráficos aprimorados, né, Litex? Exatamente. Com relação à inteligência artificial, eu também senti uma diferença. Eu acho que os inimigos estão bem melhores, mais inteligentes. Vários momentos, eu esperava um comportamento e eles fizeram coisas surpreendentes, né? Me flanqueavam o tempo inteiro. É, que, é isso, isso realmente ficou mais desafiador. O, o jogo de Original era mais previsível, mas também não é nada que você faça. putz, realmente isso é outra coisa, um... né? Tipo... Inovador, não, não é. Com relação ao gameplay, eu percebi que coisas bem pontuais. A gente conversei com, com o Caião na semana que foi justamente a parte do arco ao invés de você tensionar o arco com o um botão de tiro. Você agora só atira, como é, os jogos modernos fazem, né? Tinha mais alguma coisa, não tinha, que a gente tinha comentado? A retícula que a gente tem no primeiro jogo, você lembra que era tipo um tracinho azul com uma bolinha que tinha, assim, né? Era horrível. Eles alteraram, eles ajustaram isso, trazendo o que eles fizeram no 2. O retículo, ele é muito melhor pra você mirar nos personagens assim, até mesmo pra você deixar um, o alvo um pouco mais pra cima, a mira, pra você conseguir acertar com mais precisão ali a cabeça ou o pescoço do inimigo, seja lá o que for. Então essa uhum. foi uma mudança pontual que foi bem-vinda, sabe? Pra poder usar o arco. Eu consegui usar o arco mais vezes do que eu me lembro de ter usado no remaster, mano. Pra você ter ideia. É, eu sinceramente não usei tanto porque eu adotei uma estratégia diferente dessa vez e aí você fica também já jogou já joguei várias vezes né então você Sim. fica mais experiente e tal joguei no hard também porque para ter uma experiência mais desafiadora e foi bacana assim de ver isso daí acontecendo os inimigos melhores mais inteligentes mudanças poucas do gameplay eu acho que poderia tudo que se foi dito eu acho que o gameplay merecia coisas melhores, maiores. Essa foi a minha sensação, inclusive. Eu até coloco no texto que a gente postou lá no Meia Lua. Como eles disseram que eles mexeram no core do zero, mano. Eles criaram assets novos pra esse jogo, especificamente, sabe? Como eu eles duvido, estavam... Eu duvido... Ah. Eu duvido que fizeram tudo do zero. É, não. Tudo do zero eu acho que não fizeram também, não. Porque tem certas coisas que são exatamente iguais. Eles devem ter só, tipo... Pegado o que já tinha ali, mexido Alguma coisa no código, alguns ajustes E tal ali pra poder atualizar Pra essa engine mais nova e já era Alguns eu acredito que eles fizeram do zero sim Por algumas coisas que a gente vê, mas não tudo, igual você falou Concordo, concordo com esse ponto E aí tem esse ponto da inteligência artificial, por exemplo Que eles disseram dos inimigos, a gente já falou aqui E tal, eles poderiam ter aproveitado Essa situação da mudança da inteligência artificial Pra poder adicionar aí Novas mecânicas igual o 2 trouxe Sei lá mano, uma esquiva, alguma coisa do gênero Sabe? Não sei o que eles poderiam adicionar, tem um dois de exemplo aí que tiveram coisas legais, mas eles poderiam ter trazido isso pra gente no remake desse primeiro pra poder deixar os gameplays ali, os combates com os inimigos mais dinâmicos, mais interessantes e tal, já que eles estão melhores em termos de inteligência artificial também. Eu fiquei com o sentimento assim cara, vocês perderam uma oportunidade legal de deixar o jogo ainda mais foda nesse quesito. Na história realmente não tinha como mexer, porque pra eles a história é extremamente perfeita, redondinha do jeito que é, beleza. Apesar de que pra justificar a questão do preço que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho Seria mais interessante eles terem adicionado complementos né? Não precisaria mudar a história que já tinha Mas complementar coisas a mais Aí Daqui a pouco a gente chega lá Mas eu acredito que eles perderam sim uma oportunidade Em termos de gameplay pra gente poder Ter embates ainda mais gratificantes, vamos dizer, e nesse ponto eles poderiam ter adicionado mais segmentos de combate até neleptecos. É, eu acho que eles poderiam ter pelo menos colocado umas boss fights ali, né, alguma coisa que pudesse ter um, uma diferençazinha que valesse que fosse uma experiência diferente do que a gente teve no The Last of Us original, isso não tem, né, completamente igual do começo ao fim. A, a gente sempre discute, né, o que um remake precisa ter, o que um remake deve ter, né, isso realmente faz disso um remake, e tal, e o que o The Last of Us focou foi muito na parte visual, existem sim algumas diferenças no código, principalmente para inteligência artificial, mas ele te entrega praticamente a mesma experiência. Então assim, nesse ponto do gameplay, pessoal, é isso mesmo, sabe, tá o um mesmo jogo, vocês podem sentir alguma diferencinha ou outra como a gente citou, a questão do arco inteligência artificial e tudo, mas no conjunto da obra é basicamente a mesma coisa que a gente jogou lá no original. E aí, só falando um pouquinho, antes da gente entrar na questão do preço, né, que a gente tem que discutir, isso aqui, uh, só mencionar a questão dos extras. Quando a gente zera o jogo, abre um menu extra, como acontece no jogo original também e tudo. E foi uma parada que eu fiquei até contente, mano. Me surpreendi ali porque tem muita coisa pra gente poder mexer no jogo que pode ser interessante pra gente poder rejogar, vamos dizer assim, né? A gente tem modo de renderização que tem muito mais opções do que tinha no original. No original acho que tinham três opções só de renderização. Nesse tem bem mais pra gente modificar o gráfico do jogo, deixar ele mais vibrante, mais alaranjado e tudo. Eles pegaram todo Todos os tipos que a gente tem de renderização que, que são usados no modo foto Pra gente poder aplicar no jogo mesmo assim, definitivamente, sabe? Não só no modo foto ali e tal, já era Tem modo aquarela, tem um monte de coisa pra gente usar Tem modo de cheat né, pra gente poder adicionar ali munição infinita A escuta já no, no, no alcance máximo desde o início Um monte de coisa assim de cheat code, como a gente conhece tudo Tem o modo galeria que já tinha nos jogos anteriores também Tem skins é. pra gente poder trocar dos personagens como tinha também no original né? A gente podia trocar algumas roupas lá do Joel, da Ellie, as mochilas e Nesse também tem Então assim, o extra é um menu muito bem-vindo pra gente poder... É um fator replay legal, assim, se divertir mais e... meter o um pé na porta no jogo, né? Porque a gente adiciona uns títulos ali na Leptex e vai embora. É, e outra coisa que é interessante a gente falar que a Naughty Dog, acho que já há algum tempo, assim, é uma das empresas que melhor faz a parte de acessibilidade. Sim. eles colocaram várias coisas novas de acessibilidade, né? Isso é, é bem legal, assim. Facilita bastante pra galera que precisa disso, né, cara? Sim, com certeza, mano. Isso é muito legal mesmo. Se vocês olharem as opções de acessibilidade nos menus, tem muita coisa bacana, cara. Isso é muito foda da parte deles mesmo Mas vamos lá a questão mais polêmica dessa parada Polêmica, rapaz Mamilos total isso daí Por quê? anunciaram The Last of Us Remake, beleza. Aí, chegou a hora de revelarem o preço. Os caras me lascam lá, né, Aleptecos? Nos lascam, né? 350 reais, preço de um jogo, lançamento, jogo novo para um game, que é um remake, tá? A gente não tá aqui diminuindo, tá? Tudo que eles fizeram em termos de evolução do original pro remake, porque realmente ficou muito impressionante. Mas ainda assim, cara, não justifica eles cobrarem 350 reais num jogo que todo mundo já jogou, na né, Leptex? O lance, e todo o lance, ele vai de acordo com o que muita gente disse, inclusive nós do Combo, acredito que vocês também. É, o jogo é de 2013, tudo bem, faz nove anos aí, duas gerações passadas, mas ele ainda tem uma experiência muito boa, e principalmente depois da remasterização, né, tipo, ficou melhor ainda. Na minha visão, um remake Mas aí é uma visão particular minha tá? É uma coisa que eu tenho pra mim E que eu acho que deveria ser aplicado Mas aí é coisa completamente pessoal é, Um remake pra mim ele precisa te entregar Uma experiência mais foda Uma experiência diferente Uma experiência melhor Eu sempre uso de exemplo Até desculpa te cortar O Resident Evil 2 Remake mano. Então, eu uso sempre dois exemplos Resident Evil 2 Remake E o Final Fantasy VII Remake O Final Fantasy VII Remake pra mim É o principal representante Por vários motivos Além de melhorar, obviamente, o gráfico, né? O jogo é lá de 97. O gráfico tá absurdo. O gameplay, fantástico. Pra mim, é um dos melhores combates super inteligentes já feitos. Não só na franquia Final Fantasy e RPGs, mas da geração passada, pra mim, é um dos melhores. E ele adiciona coisas na história, coisas diferentes, né? Que, tipo, se você jogou um remake dos anos 90, quase 20 e poucos anos no passado, você vai ter diferenças. Então, isso pra mim é... Um exemplo de um remake. O The Last of Us, ele não tica todos nos, nesse checklist, tá ligado? Tem um visual muito bom. Ele melhora, sim, algumas partes que a gente citou aqui durante a análise, né? De inteligência artificial, combate ali um pouquinho pontualmente alguma coisa no arco que a gente citou e então. tal. Mas para um remake, acho que deveria ser mais. E principalmente pelo preço que é cobrado, eu não acho que vale. Eu também acho que não vale, assim... Cara, é muito boa a experiência. Eu recomendo, sabe jogar e tudo, mas não no preço que tá. Foi uma coisa que até que eu citei no texto que a gente postou lá no site, que foi o seguinte, se você é um fã incondicional de The Last of Us, cara, e pagar esse preço aí que eles estão pedindo, eu tenho certeza que você vai se deleitar a cada segundo do jogo. Sim, com certeza, sem dúvida. Mas, se você gosta muito da franquia, mas tem outras prioridades, espera uma promoção ou espera o preço do jogo abaixar nos próximos meses. Foca num jogo novo que você queira jogar, por exemplo, God of War Ragnarok tá vindo aí tem certeza que muita gente que é fã do The Last É fã do God of War também Então assim Se você não tem esse apego tão grande com The Last of Us Igual eu sei que muita gente tem E não vai se importar em pagar esse preço e tudo Eu recomendo esperar É uma coisa assim que eu, Caio Que tá na minha humilde opinião, tá pessoal? Não quer dizer que é opinião definitiva nem nada disso não É só a minha opinião mesmo é, Eu não pagaria 350 reais nesse jogo Agora eu esperaria um pouco Ficaria com vontade De querer jogar né, Ter essa experiência Ver como é que ficou Ficaria Mas nesse preço Não dá Eu preferiria muito mais Esperar o God of War Guinaró, Que aí quando tivesse Uma promoção legal A gente pegava Entendeu? É isso aí Então assim meus amigos É isso basicamente né? Não tem muito mais o que a gente falar Porque em termos de história Essas coisas É né, um jogo Exatamente igual ao original A gente já é, Conversou sobre ele Aqui em ambos os canais Diversas vezes Quando essas respectivas Versões saíram Original Remaster e tudo mais Então agora a gente quer saber De você você, querido inscrito, querido espectador que está assistindo agora, com base em tudo que a gente falou aqui, como é que tá aí o sentimento de vocês com relação a esse remake do The Last of Us? Vocês vão pegar agora no lançamento mesmo, com o preço que tá vocês vão preferir esperar mesmo aí uma promoção, esperar o, o jogo abaixar de preço e tudo deixa aqui embaixo nos comentários aqui as suas opiniões acerca disso, espero que vocês tenham curtido aí a nossa análise e Aletecos, muito obrigado mais uma vez, meu querido, pela presença, rapaz. Que é isso, eu que agradeço cara, é sempre um prazer, você tá ligado que é só chamar que eu tô aqui, é sempre bom gravar contigo, sempre bom tá aqui com a sua galera, é muito divertido, eu me sinto em casa e tamo junto sempre, cara, sempre que quiser, sabe que nós estamos aqui, siga lá a gente no Combi Infinito, vocês também serão muito bem recebidos. Exatamente, rapaz todos os links aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, tá, do canal do Combo Infinito junto com a análise do Aleptex e do Ariel, do The Last of Us e a análise em texto do Aleptex também no site do Combi Infinito acesse aí, poder dar uma força também, se inscrevam lá no canal deles, confere o site que é muito foda, beleza e deixem o seu likezão, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, hein? valeu!